O Brasil está um caldeirão terrível e está correndo o risco de voltar dez casinhas para trás, entendeu? E se, se, a gente não pode deixar isso acontecer, tipo assim, não tem menor condição disso acontecer. Teve um tempo de democracia que as pessoas aprenderam a falar o que elas, que elas pensavam, o que elas sentiam, e, porque o cinema brasileiro cresceu, bombou e agregou, e desregionalizou e descentralizou e agora é de todo mundo.